E aí guerreiros e guerreiras soldado aqui, novamente trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje nós vamos roletar na nova, né? Na nova caixa que chegou, né? Nessa atualização de abril aí, a caixa Dragão do Vento. Será que tem dragão nessa caixa? Ou será que tem vento? Então, bem tranquilo, vamos lá. Vou usar aqui o, o, os Valim, né? Os Valim. Né? Gente... Não, não vou comprar não, vou usar o Valim aqui, cadê? Vou usar o Valim que a gente tem aqui né vou deixar o zp para outra coisa para outra para outro vídeo outra coisa tá bom vamos lá vem que tem vem neném vem que eu tô boneco também rapaziada lembrando para você que tanto você que gosta né de investir no game apesar dos apesares. e você também que não gosta tranquilo também tá com tá mas se caso você queira colocar zp queira comprar aquele cash nossa, aquele cash pancante, maroto, tá? Zé Louco ZP. Cai na hora, sem demora, sem complicação. O link tá aqui na descrição. O um nosso parceiro e amigo aí, o um Zé Louco Cash. Zé Louco ZP, tá bom? Só chegar lá e falar, Zé, vim pelo Soldation. Vim pelo Soldado quero comprar aquele ZP premiado. Aquela que, que, que ganha todas no MN, tá? Então, chega lá, fala que veio por mim tá lá no Zé lá fala vim pelo soldado que você vai ser bem atendido atendimento nota mil e ainda rapaziada é ainda vem premiado vem premiado Eita mano é agora hein é agora vem vem pancante vem tranquilo eu tô ficando com medo ultimamente tá vindo bastante bastante M4 né cibó cop né esse borgue eu tenho bastante aqui nessa CC tem tenho umas 3, 4 né Ficaria muito feliz se, se o mercado conceder essa honra né De ganhar uma copy Uma copy <risos> ou achado Porque eu já teve quatro. Mas tá bom, não vou reclamar não Tá bom Tá bom, né Tá bom, não vou reclamar Vai cama, É? Vem M4? Beleza. Não era o que eu queria? Não era. Mas vamos lá. Vamos tentar pegar uma copinha. Vem que vem. Vem, neném. Vem a cópia, Eu machei. Do que o seu deixo não tem. É agora. Tô ficando com medo. Essa cópia não veio. Ó. E agora? me tranquilo. Vem pancante. Eita. Foi quase, hein? Foi quase, quase, quase. Vou ver, eu tenho que pegar uma copinha. Uma copinha. Aqueles EP premiado. Aqueles EP pancante. Vamos! E agora? Agora eu não sei. Eu acho que essa roleta aqui, essa, essa, essa caixa, não tem sovinha. Tem, tem dragão também. Já vem a ciborguinha. Vamos ver se a gente consegue pegar pelo menos uma cop. Uma cop pancante. Uma cop radiante. Olha lá. Cadê? Cadê? tô ficando com cara tô quase colocando as 14 na no automation eu vou ver, vou ver se vale a pena vou ver eu sei eu sei ó Eita vou opô vou, pôr, vou pôr, hein as 11 será que vem vem que tem vem nem só chamar vem a copa que o boneco e o machado não tem ó Eita misericórdia, vamos, vamos, cadê, vem, eita, menino! eu pensei que eu tinha ganhado, tô ficando com medo, é boneco de hielo, eita, é agora, não é possível, é as três, é as três, é as duas, mano, Ei! na última, vamos, vamos, vem, tá bom, viu? vem mas vem a ciborguinha. É? Tá ruim? Tá ruim, mas não tá bom, né? Tá então, filho pra baú. Não é boneca. Rapaziada, então é isso. Muito obrigado por ter assistido. Se você gostou, comenta aí. Soldado, eu vou roletar. Soldado, não vou roletar. Urubu, vem que tem. Vem neném. Ó, vem... Oh, e ela é... ela é igual a, a ciborgueira mesmo. Ela é... ainda bem, né? Que tá vindo umas que não é. Então, ela tá aqui. Se você quiser comprar ZP, não esqueça. ZP rápido, fácil, cada na hora, sem demora, sem complicação. O link tá aqui na descrição. Nosso parceiro e amigos é louco. Comenta aqui, rapaziada. Soldado, eu vou roletar. Soldado, eu não vou roletar. Acho que não compensa, etc. E tal. E por pororô. Tá bom? Comenta aí. Valeu? Muito obrigado por ter assistido. Fiquem todos com Deus. Grande abraço e lembre-se, porque ser gamer é uma guerra. Ui, tamo muito outro. Né? Valeu!